O Pix é um meio de pagamento eletrônico lançado no Brasil no final de 2020. Na ocasião, especialistas tinham diferentes expectativas sobre o seu impacto nos meios de pagamentos eletrônicos. De toda forma, esses especialistas entendiam que qualquer pequena variação nesse mercado seria muita coisa. Já que em 2019, por exemplo, esse mercado movimentou, está aqui, 1,8 trilhão de reais. Considerando o valor movimentado em 2019 pelo mercado de pagamentos eletrônicos, uma variação de 0,1% corresponderia a... Aí entra a ideia da matemática básica. né O que a gente sempre fala nos nossos cursos. né Você tem que pagar aquela dívida que você tem com a tia Teteca. Essa questãozinha aí é matemática básica. Né? Aluno MPP tem que saber fazer esse cálculo. Porque nós ensinamos isso no curso. Então, vamos lá. O que, que ele está querendo nessa questão? Ele está querendo a variação. Em outras palavras, ele está pedindo para você calcular 0,1% de 1,8 trilhão. Né? Então, ele está pedindo isso daqui para você: 0,1% de 1,8 trilhão. O que é 1,8 trilhão? É 1 trilhão e 800 bilhões. Tá? É 1 um trilhão e 800 bilhões. Seria isso daqui. Ó. Tá? Seria esse número aqui. 1 um trilhão e 800 bilhões. Seria isso daqui. Como é que a gente acha 0,1%? Aluno MPP sabe. Ó. Volta 1, um, volta 2... Volta 3, ó, regra do volta. É só aplicar a regra do volta. Olha que legal. V1, você acha 10%. V2, você acha 1%. E V3, você acha 0,1%. Ou seja, para achar 0,1%, Basta você voltar ó três casas decimais. Olha como é fácil. Regra do volta. Para você achar 0,1%, basta você voltar três casas decimais. Aí ficou fácil. Ó. Olha só como ficou fácil. Essa questão que você estava com medo. Vamos lá. V3. Ó. Volta três casas. Então, tá aqui, ó. Vou voltar três casas, Vou colocar até de vermelho, para ficar diferente ali, ó. Deixa eu colocar aqui de outra cor, vermelho. Ó. vou voltar aqui três casas, ó. ó. Uma, duas, três. Então, 0,1% de 1 trilhão e 800 bilhões vai dar aquele valor ali, ó que seria 1 bilhão e 800 milhões de reais, que equivale a 1,8 bilhão. Legal? Olhando aqui, a opção correta seria a letra E, de eu vou passar no TJ São Paulo. Vê cá, você quer aprender matemática e raciocínio lógico da maneira correta,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 O é, curso de exercício ele é separado por assunto, então fica muito interessante, porque tu vê a teoria lá e depois tu volta com questões. E olha só, só esses dois aqui são mais de 500 questões da VUNESP resolvidas em vídeo por nós, tá? Você vai ter 14 simulados da Banca VUNESP, vai ter um curso de centro de treinamento de prova de português, vai ter um cronograma que é... Ah,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 mil novecentos mais de quase R$ mil reais ai meu Deus apesar que pensa comigo o teu salário o primeiro salário já paga esse investimento mas eu vou te dar um desconto se você comprar hoje de mil novecentos vai sair de 1953 por apenas 12 vezes de 30 e no cartão de crédito e se você pagar à vista tem mais desconto é duzentos e noventa e sete